temos segundos. Entre o meu partido e o seu, aquele que é muito claro que nunca apoiará um governo de Rui Rio e que estará na oposição, é o livre, não é o PS. Muito pois, bem, mas António é que, Costa tem que, que é terminar. Mas entre nós hoje a diferença é esta: quem é a alternativa mesmo para impedir que o Rui Rio e o PSD sejam governos é, é mesmo o PS. Não é uma maioria olha, de esquerda tudo... e é uma maioria olha, de esquerda olha, que olha, de esquerda funciona para isso contexto. António Costa, temos terminar. Um voto no livre não nos livra da direita. O que nos livra mesmo da direita é um voto no PS que permita uma governação responsável, segura, de avanço, de progresso. Muito bem, e amanhã termos, conheceremos. Termos meus explorar. senhores, chegamos ao fim. Não, rapaz, é? Chegamos claro. ao fim, não. O, o voto voto no chegamos livro ao fim. É o todo. único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma Muito e bem. que não nos atira para trás. António Costa, amanhã veremos.